Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está acompanhando essa transmissão, sabe que o assunto é ciência. Meu nome é Wilson Amém e eu gostaria de convidá-los a participar de mais uma transmissão do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar. Eu não acho. Ciência e Cultura, vamos brincar. Pessoal, brincar tem tudo a ver com realizar tarefas, é ou não é? é? Fazer coisas makers, colocar a mão na massa. Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa que as crianças não gostam. Na verdade, elas amam. Eu estou em Londrina, no Paraná, para mostrar para vocês uma oficina maker de slime. Acompanhem comigo aí. Roda! Ju, então tô animada para nossa oficina aqui de slime. Com certeza. Me conta tudo. Primeiro, como que surgiu a ideia de você fazer slime? Como que você conheceu o slime? Olha, eu conheci, assim, eu vi muitas pessoas fazendo, pessoas do YouTube, e eu peguei interesse para descobrir como se fazia. Aí eu fui pesquisando até que eu descobri. E aí, quando eu descobri a receita, eu já... Pensei em várias coisas novas, diferentes, e foi até que, então, eu criei uma conta no meu Instagram. Falo arroba pro pessoal, arroba... Jujuba, underline, Slimes, underline, ASMR, underline. Gente, essa conta é um sucesso. Eu fico impressionada com a edição dos vídeos, com a criatividade nos, nas nossas criações de Slimes e o Ju. Então, Muito sigam obrigada. a Ju lá no Insta e nas demais redes. Agora, vamos, bora bom na massa? Com, com certeza. Para quem está nos acompanhando, o que, que as pessoas precisam ter em casa para fazer um slime? Olha, a gente precisa de cola, é, opcionalmente é, espuma de barbear e o nosso ativador. O ativador você pode tanto fazer água boricada quanto com bicarbonato ou bórax dissolvido na água. Essas outras opções dão super certo para ativador. Gente, nesse período de pandemia, que as pessoas... Então, mais em casa, é uma ótima atividade para fazer com Sim. os filhos, é para as crianças. E dá para soltar a criatividade, porque é muito tal. legal. Dá para fazer umas criações muito diferentes. Sim, texturas diferentes, uhum. é, designs diferentes, é para fazer tudo que você pode imaginar. Tudo, tudo é que, que você pode Bora fazer, então. Com, com certeza. tô ansiosa. Aqui, ó. Uhum. Cola. Pode começar colocando a cola. A cola. Quanto? Pode colocar bastante? Pode colocar quando você quiser. Fechamos. Então cola. Agora 7. a gente vai... Vamos, vamos colocar agora espuma de barbear. Pronto? Sim? Aham. Uh -huh. Então, a gente pode colocar a quantidade que você quiser. Tá. Ok. Gente, o próximo é passo. Divertido. O próximo passo é a gente vai colocar óleo de bebê, ok? Tá. Um pouquinho aqui. Pode tá. colocar. Aqui, um pouquinho, aqui, agora. Agora foi, hein? Vamos agora colocar o corante? Vamos. Temos corante azul, hum. corante verde e corante amarelo. Acho que eu vou querer o azul. Eu vou, você? Colo... eu vou querer o verde. Tá. Nossa, gente, me ajuda. Quanto? Ah, ah é, não é. é? Olha aí, eu já tô abrindo aqui, né? Aham, <risos> uh -huh. quanto? Colocar. Pode colocar um pinguinho, ele é bem assim? forte. Uh -huh. Aham. Ó. Vamos misturar agora? Vamos. Vamos e ativar aí? agora? Vamos. Vou colocar um pouquinho aqui. Agora que vai ter aquela consistência, Sim. é isso de... Adicione aos poucos, porque se você adicionar tudo de uma vez, ah. ela já vai ficar muito dura e vai perder a graça. Porque não vai esticar e não vai fazer as coisas legais dela. Você sabe de o que isso me lembra a minha infância. é Claro que não tinha slime naquela época, mas a gente brincava muito de massinha. E agora acho que o slime é a nova massinha da, das novas gerações. E aí, ó, tá vendo que tá pegando essa consistência meio de umas teias, umas, uhum. enfim, esse, essa, essas teias são do ativador, que tá fazendo efeito, então é sempre bom você misturar bastante, até pegar o efeito certinho da InSlide. Uhum. Agora eu já vou colocar a mão. Sim, pode misturar. Pode misturar que ele vai Se precisar, a... é, pode adicionar um pouquinho mais de ativador. Porque quando a gente coloca a mão assim, quando tá ativo, ah. quase. Pronto! De ativar, de ativar é, quando você coloca a mão, já fica mais. É, ativa mais facilmente. Vai ficando mais. firme. O meu chá tá, tá ficando do céu e eu tô penando aqui. Aqui. <risos> Coloca mais um pouco de ativador. Com certeza. por aí. Ah, Pronto, agora tá eu acho tá que ativa. Gente, que delícia! Ó, agora já tá dando uma consistência Agora é de. de... Gente, ela é muito craque, que orgulho, olha isso! <risos> Deixa aqui. Pode misturar com força. Pode Porque se depois precisar, eu adiciono mais ativador pra você. Ah, tá. Obrigada. Se sendo já é a sua primeira vez, já tá indo muito bem. Porque eu demorei um, é. um tempo pra realmente descobrir a receita certa pra um conseguir fazer certamente a slime. Só que eu vou ter que colocar mais ativador. Peraí. Vou colocar um pouquinho aqui na sua mão. você tem uma consistência muito sensacional sim aí essa receita que eu tô passando aqui é, é a receita básica mas você pode fazer diferentes texturas por exemplo tá. você pode fazer a textura Crunch que é quando você mostra para o pessoal Ju, qual que é essa daqui sim ó abre vou... e mostra já para o pessoal explica que são quatro texturas diferentes, né? Sim, eu trouxe aqui quatro tipos de texturas diferentes, mas ainda tem mais. A crunch é quando a gente normalmente utiliza a bolinha de isopor tá? ah. e coloca na slime. A bolinha de isopor. nossa, que legal. Aí ela faz esse é. barulho, ó, peraí. Tô inflando ela aqui. Aí esse barulho normalmente ele é, é mais alto, alto quando a gente faz uma crunch Slime. Agora eu vou mostrar a minha textura favorita de slime. Ai, meu Deus. Mas, quero ver. Quer mais ativador? Ó, mas, mas a gente tá pagou? melhorando, não, aqui. tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho, mas ele tá pegando. A minha textura favorita de slime é a ah. Gloss, Que é que a gente tem um clique muito alto. O clique é esse, esse barulhinho aqui, ó. Ela estica bastante e faz um bubble pop muito alto também. <risos> muito legal, muito legal. Eu separei mais duas cesturas de slime para uh. mostrar para você. Agora eu vou mostrar essa daqui, que também é uma das minhas favoritas, Gente, que é uma Cloud linda. Slime. Uh. Uma Cloud Slime é parecida com uma nuvem, uh. por isso uh. é dado esse nome de Cloud Slime. Muito linda. Aí ela faz uns guisos, ó. Nossa, que linda. Gente, vai é muito, muito legal, legal assim, muito legal. Parece é uma nuvem. Muito top. Muito linda. Ju, tá tomando forma agora. Aí sim. Agora tá. E eu quero te copiar aqui. Tá, tirando todos pode, os cantinhos pode do... Corte massa. Todos e casos. agora eu vou mostrar outra textura que eu também gosto bastante, uhum. que é a Butter Slime. Que é quando a gente, depois de fazer essa receita base que eu passei pra vocês, uhum. é, vocês podem adicionar uma massa de EVA que vai ficar nessa textura mais é, massinha, entende? Mas ainda estica bastante e quanto mais massa de EVA vocês adicionarem pra transformar ela numa Butter Slime, mais com textura de massinha vai ficar. Mas eu ainda gosto bastante dessa butter slime, porque ela estica Nossa. bastante e não gruda tanto na mão quanto uma, outro, outras texturas de slime. E aí, seu slime pegou a forma? E aí, Ficou é a... top. <risos> não dá pra opcionar como seu. que ó, vou deixar ele tá cantinho. Mas, ó, pela primeira vez eu fui, tá entendei, né? Tá, tá que perfeito. Que que pela que primeira vez já tá ótimo e demais. O que, que eu faço, Ju? Eu coloco Agora... aqui na mesa e, e vou... Pera Pera Agora vai desgrudando da mão. Desgrudando da mão. E eu posso colocar um pouquinho mais de ativador? Pode, se Pode. quiser. Vou colocar um pouquinho mais pra... Desgrudando aqui na mão. Vou, fazer uma... Vou tentar fazer uma bolha agora. É, Gente, ficou mais ou menos. Meu Deus <risos> do céu, que demais. <risos> eu tô chocada. Você é muito craque nisso, Ju. Ai, obrigada. <risos> então vocês vão entregar a forma. Ai, Acha? Eu tô, olha, eu Ela ficou um pouquinho dura, eu acho, Só mas tudo bem. Agora, o que não tem Agora, agora ó. Ah. Vamos decorar slime tá. e depois a gente cuida disso, pode ser? Pode ser, fechado. Agora vamos roupar os glitters? Vamos. Ó. Oh. Tem esses glitters que eu separei aqui pra você. E eu abro como? Assim? Assim que quiser? Pode você colocar acha? do jeito que você quiser. Tá. Aqui. Olha, eu tenho aqui glitter neon, glitter de florzinha. Tem vários tipos de hum, glitter, você pode escolher. Ah, esse tá muito solto. Pode escolher quantos você quiser. Coloca aos poucos, mas coloca o assim. quanto você quiser. Pode colocar mais. Mais? Opa. Sim. Eu vou colocar um pouquinho desse glitter neon, que eu acho tá. muito lindo, pra combinar também com a minha slime. E é só fazer assim, Ju, daí... Só misturar, misturar. Sabe o que é muito legal? Que são ingredientes que são fáceis também da gente encontrar. Sim. Glitter, cola... É, então, com certeza. Enfim, todo mundo que tá em casa pode Sim. soltar a criatividade. Os, soltar a criatividade, e... exatamente. E fazer os nossos slides Eu vou colocar um pouquinho mais para você assumir as sua... <risos> cores. Gente, solta demais as <risos> <chocada. risos> Obrigada. Tá muito lindo. Gente do céu. Seu... Vou colocar esse daqui pra dar uma cor Vai assim. ficar bem bonito. Eu coloquei bastante glitter, mas eu gostei bastante do resultado da minha slime. Nossa, tá linda. Ai, Ju, tá pegando um agora, tá aumentando. essa textura aí que eu é. coloquei a clay pra você, de, tá deixando uma butter slime, como eu já tinha falado pra você, que é, vai virar tipo uma massinha, só que ainda é uma slime. Sim. Quer começar um pouquinho pra você? Vamos fazer é, então, pra você salvar a minha slime, gente. É a primeira vez que eu tô fazendo, então dê um descontinho, né, Ju? <risos> Dá um feedback aí, né? Dá um uhum. feedback bom. <risos> é, é... Ai, que delícia, gente. É muito gostoso de manusear. Vamos agora ter, finalizar nosso slime. Tá, olha Ficou essa, linda sua, hein? Tô tá me achando aqui. Estou praticamente Ju vou... aqui, ó, fazendo essa coisa nacional. Vamos colocar nos potinhos. Tá. Agora a gente vai mostrar os charms, né, para vocês que são assim coisas muito lindas, para você decorar seu slime de tema de comida, tema de fruta, de animais, enfim, muito muito lindo. E a gente já escolheu o nosso. Aqui. Sim. Você escolheu o de arco-íris e eu escolhi o de kiwi. E esse daqui é o quê? Ju? A bolinha esse... de isopor. É a bolinha de isopor também. Sim. Prontinho. Olha como Sim, as nossas slimes ficaram lindas. Você muito orgulhosa das nossas slimes. Ju, foi maravilhoso. Obrigada. Eu que eu agradeço. Beleza. Com certeza, você vai inspirar muitas meninas, meninos, muitas famílias que a bom. soltarem a criatividade. Com certeza, porque é uma coisa ah. super fácil, Verdade. prática de fazer e super divertida, porque a gente... Poucos minutos soltou nossa criatividade. E Ju, peço pro pessoal que tá nos acompanhando te acompanharem lá no canal, no Instagram, não é isso? Sim, de slime. Lá eu tô sempre ativa nos stories, isso. nos posts, sempre. Sempre tô mostrando coisas novas, variedades de slimes. Tá aqui, ó. É Jujuba tá é tá é tem... underline slimes underline SMR underline. Foi super bom, então, falar com você. Nossa, foi incrível. Ah, foi tá maravilhoso. Pessoal, obrigada. E até uma próxima. Até Bem a próxima. Mais com certeza. Bom pessoal, eu estava aguardando para ver o resultado de tudo isso e confesso que eu voltei a ser criança. E as crianças, vocês sabem, são cientistas mirins, porque são movidas pela curiosidade. Uh, falando em cientista, eu vou conversar com o professor Jefferson, que ele é químico aqui em Londrina, e a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto. Roda aí. Bom, pessoal, conforme prometido, eu vou falar com aquele grande amigo meu que é químico, né? um grande cientista, o Jefferson. O Jefferson, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ciência e Cultura. Vamos brincar. Alô, Will. Beleza? Tudo bem? Eu agradeço pela participação. Eu queria que você contasse para todo mundo é, qual é a sua formação. É importante até que a criançada saiba, porque quando ela crescer, ela vai querer ser uma cientista igual você. Ah, legal. Na realidade, eu sou químico licenciado pela Universidade Estadual de Londrina, né? Sou mestre em tecnologia em alimentos pela UTFP aqui de Londrina. E atualmente, eu estou no doutorado de ensino e ciências, é, ensino de ciência e educação matemática da Universidade Estadual de Londrina também. Tem que estudar bastante para ser cientista, não é? Ah, um pouquinho. Tem que ter um pouco de dedicação. E também a gente é professor, né? Sou professor do Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina. Bem legal. É, Jefferson, é o seguinte, ó. É, existia uma época que é, fazer slime, eu acho que essa época até está acontecendo. É, não era muito comum, quando eu era criança isso não acontecia muito. Mas hoje, a garotada faz slime a toda hora. O que é esse slime? O que quimicamente ele é feito? Como é feito? É, esse slime que a garotada está fazendo hoje em dia, ele é um polímero, né? E esses polímeros aí, eles já são utilizados desde meados do século passado, né? Principalmente ali motivados pela Segunda Guerra Mundial, né? A busca por equipamentos mais leves, mais resistentes, né? Então isso já vem de muito tempo que é utilizado. Um polímero, na realidade, Will, é uma união de várias moléculas químicas, que a gente chama de monômeros. Seria como se eu pegasse um clipe desse aqui e fosse unindo um ao outro, formando uma cadeia longa. Isso é um polímero. Agora eu consigo entender. Então, toda aquela meleca toda é um monte de átomo associado, é monoátomos associados, é isso? É, seriam algumas moléculas que são polimerizadas formando cadeias longas. Então, quando a gente pegar a cola, que é um polímero ali, né, base para a gente fazer o slime, a gente vai mudar a estrutura desse polímero adicionando outras substâncias. Agora eu queria fazer uma pergunta importante para a garotada que está assistindo a gente. Como deixar uma aula de química mais atrativa? Para a gente que é cientista, isso é comum, mas geralmente quando vira matéria de escola, aí pega, né? Como que a gente faz para deixar uma aula de química mais divertida? Uma possibilidade seria usar essa produção do slime dentro da própria sala de aula, né? Não apenas para a gente demonstrar o que é um polímero, né? Mas aí a garotada poderia estar mudando a quantidade de... É, água boricada que vai sendo utilizada, a quantidade de bicarbonato, e com isso vai despertando aquele desenvolvimento científico. E daí o cara vai observando, poxa, coloquei muita água boricada, ficou mais duro, ficou mais mole, ou seja, mudou as propriedades físicas do meu composto, do meu polímero. Então você está dizendo que colocar a mão na massa torna a aula mais atrativa, é isso? É colocar a mão na massa, tendo a ciência por trás, as observações, né? Levantamento de hipóteses, né? Isso pode contribuir para despertar aquele gosto pela química da criança, né? Afinal de contas, a garotada faz em casa, né? Isso é uma coisa é, prazerosa. E na escola tem que ser da mesma forma. Agora aquela dica para quem quer se tornar um cientista. Você pode passar essa dica para a nossa audiência? Olha, eu acho que a profissão de cientista ela é muito gratificante porque a gente trabalha com a produção de novos compostos como esses polímeros aí, né? Alguns a gente começa a trabalhar com uma determinada finalidade e aí também ele, em contrapartida, pode ser direcionado para outras finalidades como o ensino lúdico, que é o slime, né? Então convida a garotada aí para se tornar um químico no futuro. Bom, vocês estão observando que a química é uma coisa muito interessante, muito legal e abrangente e está presente no nosso cotidiano. Então, moçada, vamos lá, vamos se tornar químico e desenvolver outros polímeros e outros slimes aí. Muito obrigado, Jefferson. Foi muito legal a sua explanação, a sua conversa conosco. E eu tenho certeza que agora eu posso tentar ser um mestre dos polímeros também, fazendo o slime da minha forma. Obrigado e, olha, está sempre aberto o canal para a gente conversar aí, tá bom? Eu que agradeço pela participação. Estou sempre à disposição, precisando. A gente está aí. Valeu. Até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Para mim, foi o máximo. Valeu. Legal, né, pessoal? Eu me diverti demais observando todas essas atividades e eu tenho certeza que você que está na sua casa pode fazer, porque são materiais comuns, e também aproveitar para realizar uma parte maker, educacional e sem perder de vista a diversão. Muito legal, né? Pessoal, muito obrigado por assistir o nosso vídeo até agora. Eu gostaria de pedir para todo mundo curtir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Essas são as redes sociais do programa watch Bom, quanto mais você fizer isso, mais pessoas vão ver esse vídeo e mostrar o quanto a ciência é importante. Espero que vocês tenham gostado de verdade e até a próxima transmissão. Tchau!